Na minha opinião, acho que é um hino assim bastante imponente. Ele ele, ele tem essa esse heroísmo, né? E, e, e começa muito para cima, e é muito forte, é muito alegre. Eu acho que retrata bem a cultura do, do nosso povo. Você você pode imaginar que já na abertura ele tem uma série de, de ornamentos que a gente chama de trinados, né? E, e que todos fazem em conjunto aí depois tem uma logo uma frase isso é difícil de tocar exige uma uma uma destreza dos instrumentistas e quando você tem isso numa orquestra várias pessoas além de você poder ter que tocar isso com uma com uma técnica instrumental apurada você tem que é, pensar no conjunto todos tocarem juntos conseguir a harmonia